Fala rapaziada, é que eu é o Tchê, mano Trazendo mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo Eu vim fazer aqui ver um vídeo Aqui de primeira impressão, né, do servidor Novo, do Dragon Tank, então é isso né Primeira coisa que você vai fazer quando você criar a Sua conta, com o link do servidor vai estar na descrição Você vai vir aqui, completar esse evento Aqui, beleza? Você vai, primeira é, Primeira coisa que você vai estar fazendo, né, segunda coisa Você vai colocar os itens aí, vai ver alguns itens Aqui, eu já upei, minha... é, porque eu tô gravando Esse vídeo é, de novo, porque o que, que acontece Eu gravei ele, mas não saiu o áudio Eu tô gravando de novo, mas enfim, você vai você conseguir colocar mais seis e o resto zero né é o que mais que dá aqui tá dando 100 cupom por 200 cupom por vitória sem cupom por derrota pra vocês entender vamos tirar uns pvp aqui né porque querendo ou não eu já p minha conta tá tendo um evento aqui é evento não né até tá no consumo aqui Pra você colocar cupom agora vamos esperar alguém aqui no pvp e é isso né galera consegui cobertar é, 400 cupom fazendo os pvp aqui quem tiver interesse de jogar, eu vou estar deixando o link na descrição. Você pega e cria sua conta. E por favor, galera, faz o um favor pra mim, mano. Pega e deixa like aqui nesse vídeo. Porque eu vejo que vocês não apoiam muito vídeo quando eu trago que ver de um servidor fixo. Então vamos apoiar esse vídeo aqui. Porque eu quero ter que ver uma quantidade de views legal. Pela qualidade que eu tô trazendo nos vídeos. Entendeu? Então é isso, né, mano? O que, que eu vou fazer aqui? Como eu não... Faz muito tempo que eu não jogo de tanque Eu vou tentar que ver. Calcular na base do Oi, né? E é isso. Vamos ver o que que vai dar aqui, né? Eu não sou um cara pro no Tank, né, mano? Vou jogar o que eu sei. Mas eu imagino que seja uns 40. Para ver que ele é bom, né, mano? E eu tô vendo, vamos tentar mandar uns quarenta e eu vou morrer aqui. Vou voar com invisibilidade. Enquanto chegar perto dele, eu vou mandar tatu, mano. Sou bobo. Vamos ver se ele é o bichão mesmo. Ah, otário, não me acha não, ô, ô trouxa. Como eu tô sem treclado, né, mano? Tem. Tô usando treclado no notebook. Daí é foda. Eita papai, eu P pe... Tá vendo como que o jogo vira? Por isso que não pode ficar falando muita Tipo assim, se. É... Como que eu falo? Se desvalorizando no jogo. Porque isso pode acontecer, né? você quer ver se desvalorizar, pensar que você vai perder. E no final das contas você vira o um jogo e consegue ganhar. Você vê, né, pro parceiro? Porque, senhor tietê tá ligado, né, meu amigo? Tem alguém que se compare? Tem ninguém, então. Pega a visão. Já mais 200 cupons aí pra minha conta. Depois eu vou renovar esse VIP aqui porque eu imagino para renovar o VIP 600 cupom então dá para me reno... renovar não né? Abriu o VIP, vou abrir aqui durante eita, não, eu quero um mêsinho só não ah tá disfarça né? Bora aqui mais um PVP Preciso tirar mais dois PVP, não, mais um PVP para conseguir abrir meu VIP, né? Abrindo o VIP, deixa eu ver aqui o que, que eu posso pegar de... Não dá pra ver, mano, na moral, sério mesmo, então esquece Mas bora lá, né? Deixa eu ver quantos minutinhos que tá de vídeo Esse vídeo aqui eu não vou cortar ele, não vai ter muito corte não, mano ah, Vou fazer uns 10 minutinhos de vídeo, vou tentar fazer uns, uns 10 minutinhos Mas eu vou morrer demais, mano, porque eu tô muito ruim mas, infelizmente, é isso que a gente tem pra oferecer no momento, né, galera? E eu vou correr pra lá? Não! Infelizmente, eu não, infelizmente, não quero carregar, recarregar, não. Uh, vou te falar um negócio. O cara deve estar em cima dessa bola aqui de futebol. Galera, na moral, mano. Pensa num trem chato. Quer ficar aqui, ver, quando ficar abrindo o negócio aqui, ó. Uh. Se fosse pra me recarregar... Eu recarregava, meu fiote, mas eu... No momento eu não tô afim não. Aí fica aí, ó. Tão de água aberta. Esquece. Nossa senhora. Vou morrer aqui, eu não tem nem como. Olha o tanto de água que abriu. Nossa, isso aqui é só pra me deixar puto, mano. Na moral. É, imprevisto pode acontecer, então. revela né, mano? Vamos aqui que para Tentar. Aquela partida eu espero que vocês não contem ela, é, entendeu? Como partida aqui no vídeo Porque, infelizmente Abriu muito navegador E como esse PCzinho que eu tô aqui, mano Não vale... É, não vou falar que não vale de nada Porque ele tá me salvando desse tempo Não é uma coisa tão excelente assim, né Vai fazer o que? É o que tá tendo Só vou mais um PVP vou terminar o vídeo Galera, eu não vou estender muito tempo aqui Porque não vale a pena, né, mano Não tem nada de interessante pra trazer pra vocês Só queria ter minha primeira impressão aqui Como... É, palpite pessoal meu, o servidor tá muito bom, mano. Tudo que eu falei no vídeo que eu divulguei o servidor tá sendo que ver cumprido, que é o aucher, tá que ver sem lag. Para mim tá vizinho, mano, mesmo que esse PC aqui. Muita gente reclama dos computador que tem, né? No. Eita, papai, já de primeira assim? E critou ainda, galera. Será que é boot? Ah, é boot eu acho Tem como ver os itens é? Isso é boot mesmo É, vai dar pra pelo menos renovar o VIP, né? Pelo menos isso vai ter como fazer aqui, né? Mas é isso, né, galera? Quem quiser jogar, é... Vamos entrar aí, né? Vou criar uma sociedade mais pra frente. Daí, se vocês quiserem entrar, pra gente fazer um furducinho aqui, nós mesmo. Entra aí. Tem meu grupo do Discord também. Quem quiser entrar, vou estar tá deixando na descrição. Basicamente é isso, né, galera? Que eu tenho fazer de vídeo aqui pra vocês. Até abrir do VIP, né? Será que dá uma travadinha isso mesmo? Vamos esperar, né? Então, rapaziada, deu uma travadinha aqui. Eu tive de revogar, mas eu ativei o VIP aqui, ó. E basicamente é isso, né, mano? Não tá da hora o servidor. Eu vou ficar jogando neles aqui. Ou consigo esse cupom. na pra frente eu trago novidades pra vocês. Então, aguarde E é isso. Muito obrigado por quem assistiu até esse momento. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Se quiser apoiar o canal pra ter mais qualidade, tenha o Seja Membro aí, né, mano? Que a partir de R$2,00. Então, se quiser apoiar, tamo junto, né? Então, até o próximo vídeo, filha da mãe. <risos>